Galera minimalista, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai reagir mais um vídeo de alguma coisa que o Tomás, nosso colaborador, trouxe para nós. Tomás, dá a palinha aí, vê o, que, que, a gente, o que, que a gente trouxe aí, comenta pra gente. Olá, pessoas. Então, eu trouxe um vídeo de uma cozinha minimalista, mas não é só um tour pela cozinha, como uhum. vocês estão esperando, tá? Uhum. A gente vai um pouquinho além aí. Tá, vamos tocar o vídeo, sem enrolação. Ah, agora Já vi que a casa é lindíssima, né? Já me agrada muito. Ah, é um, é um apartamento. Já vi aqui, um apartamento 34, parece 34. Não, eu acho que eu falei. Episódio 34, desculpa. É um apartamento. Então, eu trouxe esse vídeo. Não, não só tem pelo legendas, esti... mas tudo bem. Não só pelo estilo da, da uhum. cozinha, que é realmente o visual é muito. Uhum. Mas por causa da dieta, hum, legal. O pessoal que Eu... quer ser minimalista na dieta, na, na, na alimentação, trazer umas coisas mais diversificadas. Eu não sei o que, que ela colocou: os legumes, os, um, as frutas com legumes, fazendo um chá? O que é isso? Uma bebida? É tipo um, é um suco. Ah, é um, suco um suco verde. Um suco detox. Já começou cedinho aí. Um detox. Uhum. Olha, eu não sou muito fã desses sucos verdes aí, mas esse... Eu, eu já, já tô, eu tô, é, lá, eu lá, eu tô né, com vontade eu tô... de tomar. Mas você vê o canudo, o detalhe do canudo aqui, o canudo de vidro. Isso é legal, né? diferente. Ou de, de aquele, não sei. Ela falou que ela, ah, tá. Depois ela provavelmente vai ver as fotos que ela tirou pra mostrar nas redes sociais. E aí a cozinha, eu vou analisar que a cozinha como um todo. Os, os tijolinhos aqui que a gente precisa falar, esse revestimento aqui é igual aqui de casa. O Metro White, que é um a pia branquinha. Também seguindo mais ou menos o que eu segui em casa. Eu comparo muito a minha casa, mas assim, não é comparativo, é, de comparativo, é só falando mesmo. É... Aqui ela já usa aquele sistema que a gente já vê em algumas casas que é as prateleiras abertas, né não usar armário. Isso aqui é uma, uma sacada que você economiza, né? E assim o que que você pensa sobre isso aqui eu penso que assim ah, pode ser é aqui po... pra gente não dá não dá, né? não dá é isso que eu ia falar porque a poeira que ia deixar isso aqui simplesmente inviável todas as vezes que a gente fosse ter que limpar um por um disso aqui ia dar um trabalho mesmo que a gente é que tenha a louça e tudo mais ela tem gato é o, ga... é, o gato subir aqui e derruba é pequenininho, tudo mas o meu é pequenininho, gato, ele gato... gato sobe aqui e derruba tudo um por um <risos> os meus né são três Fogão bonito, ah, os, tá podindo... lembra, os potes ali em cima com as coisas eu acho legal, porque é tampado né? Aham, é, esses aqui, né, esses aqui em esses cima, né, Aham. É, esse, esse gente até comentou que é bem legal A mesa é bonita, simples, né, não tem estofado nem nada Plantinha bonitinha, uns quadrinhos, é, um bambu, acho que seria um bambu isso aqui, não sei hum. Eu acho que isso aqui é uma casa, se eu não me engano, deve ser japonesa ou coreana, porque pelas escritas e tudo mais Hum, deve pode ser, ser é. isso aí, sei lá, uns filipinhos Ah, pode, ser, assim, pode é. ser também, pode ser também Ela recebeu umas encomendas, provavelmente eu tô vendo uns quadros também Coisa de decoração, ah, é panelas, panelas Cara, essas panelas aí Da Fica, Fica, bonita Bonita, olha, bem bonita. Eu não, sei se é, não sei se é boa, mas bonita. Nossa, gente. Olha disso, essa né? tapa é... encaixando. Encaixa bonito. perfeitamente, isso deu uma satisfaçãozinha, né? Dá uma satisfaçãozinha. Não, inclusive Nossa. esse vídeo é muito satisfatório. É. Ela vai cozinhar e olha. <risos> Dá até vontade de fazer um, fazer um banquete legal. E é isso. Se você, tá Não, Se você tá assistindo esse vídeo por volta da hora que a gente publica, assim, meio dia. De... Ah, eu... ah. já... Sinto muito, mas vai passar. Vai, uma vai dar fome. Esse olha aqui como tem uma harmonia entre as coisas, né? É, tábua de madeira, os tecidos aqui e tudo mais. E as panelas novas que ela comprou. Fazem já parte dessa decoração. Guardando os armários. Como você vê, ela não tem muita coisa. Praticamente nada. Tá fazendo um ovinho, vai fazer um vinho, senhor? Não, tá misturando leite. Você vai fazer aí, hein, senhor? Acho que ali ela. Ali no fundo, ali ó, tinha um. Right. Eu não sei se aquilo ali é um. Tipo, Aquelas panelas de arroz. Hum. É. Ah, tá. Uh -huh. tá Aham. Aqui, Voltar aqui, né? É, é, é bonito. É... Passou até desapercebido pra você ver, toda branquinha. Gatinho, os temperinhos isso aí é legal tem em casa um porta tempero que é uma portinha menor porta condimentos vai fazer alguma colocou uma pimenta do reino, salzinho, um solzinho mas com leite que seria Sei, não gente? não é a pimenta não acho que ali era um canela é Ah, pode ser também é posso ter falado besteira realmente um pan, um Ei, pan. esse olha aqui que, que pão. Olha é, essa faca Olha É, essa faca a faca bonita. é bonita Não, pra você ver quando que que é bonito, é... né Fica até eu, satisfatório de ver cortar eu, eu gosto de cozinhar, então eu fico reparando aí nos, nos utensílios Sim, aí. sim sim. Ah, uma monteiga Como diz o Jacão, monteiga Ó, oh, te falar Esse fogão de indução, não sei quem é que tem Pode dar a opinião melhor, mas eu fui Num Airbnb quando eu viajei E tinha esse fogão de indução Isso demora a esquentar os o fogo é mais prático, tá? Demora, mas demora muito Não sei se eu, porque o fogão a é mais rápido, não sei se, ou se aquele lá não tava muito bem de vida É, não sei te informar é. isso, tá. Ai, meu querido, com Chegar com esse café da manhã aí, ó, café <risos> da manhã dos deuses do... E tem que não, que... É o café da manhã ah. dos campeões, é. dos deuses, viu? Oh, só que tem que ter um tempinho também pra preparar Ah, mas é tão rapidinho isso aí. É, foi até rápido hum, Mas isso deu uma vontade, hein? É, é um Colocou ah. um paninho com os, um suplá, supla Nunca sei falar direito isso Um porta-copo oh. pra não morrer é, né? Jogo americano É, jogo americano, eu não, não sei o nome desse negócio, não sei se isso aí é a tal da rabanada. Não, não. não sei, eu não sei também, não sei te falar, não entendo muito bem. Não. Com forno. Tudo combinado, né? Tudo com um pezinho de madeira. Sempre o detalhe, ó. Puxadores de madeira, tampinho de madeira. Branquinho com madeira, branquinho com madeira, sempre assim. Ó. É. E você vê que é tipo assim, ó. Ah, é bonito, mas é prático também, entende? É isso aqui que a gente sempre fala. Tá em cima da bancada? Tá. É, mas dá um visual bonito e é prático. Então tá unindo tudo que é tudo de bom pro minimalista. O minimalista é tá sim dele. É, tem um deleite. Organizado, de né? organizado lindo. Ah, ah lá. O negócio prático. não sei se só. Ah, é uma panela de arroz é, mesmo. É o Gohan, né? É, o famoso Gohan. E dela aí tá de uma cor diferente. Apesar de que eu ia falar esse. Tá com isso. Então, aqui, ó. Dica aí, ó. Arroz integral. Eu ah, da Shawn. Sha Sha que... Esse símbolo aqui é. Aham. Né? É. Uh -huh. Esse oh, é, é tipo um gatinho, mas é da, da Shaun. Que legal. É. Isso aí é um arroz integral, e eu sei que tem muita gente tem preconceito com arroz integral, que eu acho mas que. Mas é uma delícia. Eu gosto. Ele tá demora um pouco mais para cozinhar, tem que pôr mais. Ele é um arroz com casca, é... então ele demora um pouquinho. Ela preparou uma carne. Um franguinho? Parece franguinho, né? Ah, uhum. não, então vamos lá. A, a entendi, é tá com a dietinha também. Tá dieta também, né? Entendi, é, entendi. O café da Tem manhã ali, o mel, aquele mel. O mel deu é, o mel deu uma passada, mas o resto ali ainda se fosse ver. Ela fez aquela misturinha com uhum. um ovo lá. Então, uhum. tipo uma proteína, um pão integral. Ela tá bem na dieta então. Tá bem na dieta, bem na dieta? Bonito o prato, né? Ficou bonito o acabamento mostrando. Aí, opa! O dia tá os frascos cozinhos, então seja minimalista, né? Branquinho para não aparecer esse canudo aqui dentro, ou o amber que não aparece também, não dá um destaque. Mas, mesmo assim, ainda tem uma preocupação de não utilizar as embalagens, aqueles produtos meio mais, feio, mais feios, né? Em cima da bancada ótimo um né? É, um outro, isso, imagino. isso. Isso pra quem quer cuidar mais da decoração, do ambiente, do visual, eu diria. E aí você é, vê que, tem... que, que a cozinha é bem aberta, assim parece que a cozinha é meio misturada com a sala. Sim, assim, então... sim, por ser de apartamento deve ser conjugado, né? E aí eu vi ali um detalhinho, não sei se vai voltar, um detalhezinho. Detalhinho, detalhezinho, né? É... Não sei se dá pra ver que ela tá tampando, mas tem um porta-bucha aqui, ó. Colocado na... dentro da pia, legal, porque okay? visivelmente você não vê. Né, de frente, assim, só se você for próximo à detalhe legal que pode ser feito em casa simples. O escorredor dela bonito, escorredor de pratos bonito. Apesar de ver, não sei se ela tudo. tem lava-louça, se a gente viu a lava-louça aqui, não, não vi. É. Tudo branco e. Tudo branco, madeira. branco de madeira. Branco de ah, madeira de... Nação, bem, bem sim, sim, e, e em tudo, né não só em móveis, em utensílios, tudo, muito na mesma estética. E até os garfinhos aqui se for você, você vê ó, de madeira, né? Uma colherzinha de madeira, uns scoopzinhos, né? Tipo umas colherzinhas de scoop, os, os potinhos, também um, tem um cuidado ali para colocar um paninho embaixo para molhar o móvel, a, a dispensa. Você vê que é bem tranquilo, bem comum assim. Né? Não é uma coisa assim, dentro dos armários é tranquilo. Ó, o potinho de gatinho, fez o papazinho de gatinho, a aguinha. Ah, <risos> que fofinho. Sou o maníaco do gato também, então. <risos> parece ser um persinho esse aí. Pelo rostinho assim. Um filhote de persa. E aí o que ela vai fazer um docinho, parece. Ou tô enganado. Ali você vê que tem um, um, um livro de receitas, parece. Ah, os potinhos bonitinhos. Esses aqui é um só de consumo, hein? Ó. Acho que é um bolo isso aí, hein? Cobertura, sei lá, tá bonito. É. Talvez tá um cara. coco, um coco ralado ali por cima. Ô, oh, minha senhora, você tá me dando fome. Não me entregou branca. a receita. Olha ah lá, não você é... vê um cuidado ali, ó. Tem um livrinho ali de receitas, um pezinho pra, pra facilitar. Tá não. não sei se isso é um tablet também, pode é okay, ser. é okay. Ah, rapaz, eu acho que é. É, tá bonito, um né? E é, um e da apoiado. O forninho, esse aqui, Nossa, chique, o... né? Essas agora pães. que eu vi o botão do, do, do forno é de madeira. Sim, tá o pé, aí. o pé também, os pezinhos. É, ela foi um bolo mesmo. Trocado, porque eu não devia ter achado isso. Tipo então, de é se no seu país, né? Mas realmente é difícil de achar. Fez um bolo. Ah, era um tablet mesmo, ó. Você tá vendo aquilo agora, ó. Tá fazendo o planejamento dela, ó. na área VIP do Seja Minimalista, quem adquiriu o livro, tem um planner lá para vocês implementarem também. E é isso, gostei bastante, é pela fisionomia da senhora aqui, da, da moça. É de algum país oriental, alguma coisa asiático. assim, asiático, né, alguma coisa nesse tipo. Mas você bem que é satisfatório, a casa, né, o, o, o, esse pessoal oriental, tem têm mais essa. Costumo costume de ter uma casa mais minimalista no sentido de decoração também. Então eu gosto muito de ver. A gente já viu algumas aqui. fascinante, vocês vão ver também ao longo dos vídeos que a gente é soltando. Mas resumindo assim, uma rotina boa, bonita, alimentação é, saudável. Então tudo que o um minimalista costuma pregar aqui né, nas áreas da vida que a gente costuma falar. Eu gostei muito desse vídeo. É, Tomás, dá um recado pro pessoal aí, um recado final pro pessoal Pessoal, a gente aceita sugestões aí de vídeos para reagir, não só vídeos, né? Também se vocês tiverem algum conteúdo que vocês queiram ver, só deixem nos comentários. Deixa nos comentários, gente... manda direct, manda em qualquer lugar que a gente vê. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.